Gente, o povo tem mania, mania, mania de achar que porque começou com o steel frame tem que ficar só com o steel frame. Acha que não dá pra mostrar steel frame com nada, né? Então, por exemplo, se o arquiteto tem uma escada de madeira bonita, não, então a casa tem que ser toda de madeira. Lógico que não, gente. A casa pode ser de steel frame e a escada pode ser de madeira. Não, não tem problema nenhum. Inclusive, você... entre Steel Frame e outros materiais construtivos. Então, fica ligado, porque eu sou Helena Rodrigues conhecida também como Dama do Gesso, com tudo que você possa imaginar de obra em um filme. Pergunta alguma coisa estranha aqui embaixo para saber se fiz ou não fiz. É. E essa é a Central Steel Frame, bloco da Dama do Gesso destinado para sanar todas as suas dúvidas, questões técnicas, princípios que você precisa saber, mitos. Coisa que o povo conta por aí. Balela! Pois é, a gente vai estar falando aqui. Então, primeiro ponto, vamos falar... Comecei, né? Comecei falando. Madeira. Ele ainda pode mostrar steel frame com madeira? Pode, pode ficar lindo, lindo, lindo, lindo, lindo! Inclusive, eu vou te dizer, gente, em algumas regiões, o que, que tem muita gente fazendo? faz a estrutura principal com aquelas vigas de madeira muito bonitas, interessantíssimo, e aí faz a laje de steel frame, faz os fechamentos de steel frame. E sua estrutura principal, assim, fica com a madeira, né? E aí, o que é interessante você saber? No caso da gente estar trabalhando com steel frame na madeira, a gente vai ter todas as conexões aparafusadas com o parafuso. E aí você tem que usar o parafuso certo, que atravessa o aço do steel e o parafuso que pega a madeira. Aqueles parafusos amarelinhos, bicromatizados Com a cabeça flangeada Pois é, então primeira dica Quer fazer aço com steel frame? Tranquilo, sem nenhum tipo de problema Só preste atenção nas fixações E saiba que elas vão estar acontecendo sempre aparafusadas parafusadas e você tem que usar o parafuso Correto Que normalmente é o flangeado Que é aquele amarelinho Para prender o aço do steel frame Na madeira Outro ponto importante A madeira tem uma movimentação Diferente do steel frame, então onde você vai encontrando uma e outra, entendeu? Pra você não ter problema de fresta, já vedar e deixar junto de lata só, fechado e curtiu, né? É claro. Agora, outro ponto que eu vou falar: outro sistema que a gente pode mostrar com steel frame sem nenhum tipo de problema. Aço pesado. Aí vai outro ponto, gente: o povo também acha. Ai, se eu começar com steel frame, eu vou botar aço pesado. Ai, não, poxa vida, eu queria toda de steel frame. Gente, tem vezes que uma solução que pode ser feita de steel frame, ela vai se tornar muito mais econômica em aço pesada. Acontece. Isso por quê? O steel frame foi feito para cargas distribuídas. Vamos supor que o seu projeto é arquitetônico quer é tudo sobre pilotis. Pilotis não é distribuído? Pilotis é pontual? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o um térreo de aço pesado e o restante de steel frame, que foi o caso que eu fiz, inclusive, em um prédio de escritórios. Exatamente. Prédio de escritório, ele, ele cria aquele negócio de open space, sabe? E aí o térreo era todo open space, só com alguns pilares. Eles queriam o mínimo de pilar possível. E lá em cima era a coisa mais é, compactada, né? A segunda era mais compactada, era é, refeitório, copa, sala de reunião, treinamento, etc. E era, mais co era compactada, e a gente acabou e fez steel frame. Mas você pode misturar as duas soluções. Não é porque você começou com steel frame, você não pode botar steel frame em as quando são utilizados da melhor forma possível, mais otimizado, na hora do capa estrutural, dimensionamento, chapa de distribuição... Cara, fica perfeito. Eu super indico e não vejo nenhum problema. Cuidado só que você tem que tomar. Contato entre um aço e outro, né? O nosso aço, o zinco, ele é um material maravilhoso e ajuda muito na resistência. Só que o aço, o ferro, se ele não tiver com aquela pintura também, da né, corrosão, pode dar reação química com zinco. Perfil sempre pintadinho, bonitinho... Se não tiver, a gente bota como se fosse uma membrana, uma manta entre um aço e outro aço. Quando você for fixar os aços, esse é ponto é importante, tá? Não pode soldar. Não pode soldar, a gente não pode soldar o steel frame igual a gente solda uh, aço pesado. Então quando você for fazer a fixação, você vai prender com aquele espino e pino, pino metálico, dá aqueles tiros. Pá, pá. Ou então você vai prender com o bucho parafuso mesmo. Aí você tem que usar aquela broca de aço rápido, sabe? E passar parafuso, que e é roela? Claro. Ou então aqueles alto-brocante, que aí tem que ser um super parafuso, né? Não é qualquer parafuso que sai perfurando tudo. Mas então você pode botar aqueles alto-brocantes direto, que aí vão furando os dois aços, fazendo a conexão. Então você pode misturar aço pesado e steel frame? Sim, viu? Madeira já sabe. E aço pesado e steel frame também. Agora, só um ponto importante: sempre entre um e outro, gente. Né? Lembra, junto à dilatação, os materiais se movimentam de forma diferente. Não tão diferente igual madeira e aço. Madeira e aço é tipo assim, muito diferente. Agora, as pesadas leve também tem movimentação também, a gente tem que tomar cuidado junto à telescópica e várias outras coisas mais. Mas funciona um e fica excelente. Outro mito que ninguém fala pra você vai o nosso terceiro material, modular de concreto. Hum, modular de concreto. Gente, eu gosto de modular de concreto para diversos tipos de obra, tipo, tipo alguns galpões. Cara, é muito prático, aqueles negócios encaixam, bom, não, não, não, O que começa a não ser mais prático no modular de concreto? Paredes. Pois é. Paredes. Aí chega no modular de concreto, parede não é mais tão prático E aí, nesse ponto que eu acho que fica bacana, quando a gente pensa em estrutura mista, né? E eu gosto de estrutura mista. Você pode tem os pilares e vigas modulares de concreto, até lajes às vezes eles fazem aquelas placas, não tem? Que joga lá eu acho animal aqueles negócios. Chega lá, joga laje, pá. Cara, nos Estados Unidos tem umas lajes alveolares, assim, que tem os furos no meio. Top. E aí, inclusive, foi lá que eu vi muito disso, né? Eles fazem as, as estruturas assim, principais com o concreto modular. E aí, os fechamentos externos, a fachada, eles fazem steel frame. E fica excelente. Agora, um ponto muito importante. Quando a gente vai fazer a conexão dos dois? Chumbador. Chumbador. A gente tem que ancorar muito bem. Bucho parafuso não funciona. E diferente dos outros sistemas, que a gente costuma ter vários pontos de conexão, no concreto, e no, no steel frame, normalmente quando a gente faz essas fachadas, a gente não tem tanto ponto de conexão. Então a gente utiliza normalmente chumbador tipo para bolt Principalmente você vai usar o químico para isso, viu? Química para cargas muito, muito, muito, muito maiores. E prestar sempre atenção, que aí quando a gente fala da estrutura modular e do steel frame, aí isso é movimentação muito diferente, muito diferente mesmo. Então você tem que trabalhar com um sistema independente do outro. Então, insertes ajustáveis, articulados, né? Coisa que eu já uso em pele de vidro, normal. Não, não tem que tentar fazer, não, gente. Usa o que já tem no mercado, tá? Vai funcionar. Vai funcionar direitinho. Inclusive, já fiz, fica bonito. Bom pra galpão, bom pra igreja, pra shopping, pra teatro, pra muita coisa. E, em concreto, pré-modular eu acho excelente. Eu gosto. Disso. Agora, vamos falar de uma solução que o povo gosta de misturar e aí não é estrutural. Muitas pessoas acreditam que no steel frame eu posso usar só a na fachada. Só que não. Não! A gente pode usar outros fechamentos como alguns que estão muito na moda, que é o quê? Painel San aquele painel, sabe, de P.U., que tá super na moda ser utilizado por causa do desempenho térmico, que é excelente, baixa manutenção. E, ou então, um painel que é só o ACM, né? Porque o painel sanduíche é, é uma chapa de, de aço, né? Pintada, bonitinha, com o PU, né? E aí o ACM é só o. ACM? <risos> é só a chapa pintada, né? Então o que, que a gente pode fazer? A gente vai ter a nossa estrutura de chifre e a gente vai pegar esses materiais. E a gente vai fixar essas placas direto com parafuso na nossa estrutura de steel frame. É bem bacana quando eu misturo esses. Por quê? O que acontece? Na construção tradicional, quando eu vou botar seme, eu, eu vou botar painel PU num prédio, eu tenho que fazer uma estrutura secundária para poder prender esses painéis. Quando a gente fala do steel frame, não. Eu pego eles e parafuso direto na minha estrutura. Muito mais prático. Já fiz em várias obras. Fica muito, muito legal mesmo. Já fiz em prédios de escritório. Em banco, em supermercado. Hotel não, o hotel foi pintado. Mas, gente, é legal porque, falando de custo, a gente faz a otimização que não precisa dessa estrutura secundária e a parafuso fica excelente. Aí é, fica muito misturada a sobra muito rápida, é muito eficiente, baixa a manutenção, tudo de bom. E aí, por último, por último que você deve estar pensando, ele já falou disso tudo, mas e a construção tradicional? Posso misturar estilo frame na construção tradicional? Pode. Vamos supor que você já tem uma estrutura de concreto, você já tem uma laje existente, ou então você quer fazer um puxadinho pra cima. Pode sim trabalhar com os dois materiais juntos. E o que é muito importante nesses dois é você prestar atenção. O cimento, quando é feito em loco, ele costuma dar uma reação química com o zinco. Isso, Essa reação química com o zinco leva, isso eu estou falando a longo prazo, não imediatamente, tá certo? A corrosão dos perfis. Então você tem que proteger o perfil de steel frame do concreto. Então primeiro cuidado que você vai tomar quando você for fazer isso. Você vai proteger, a gente normalmente bota uma manta asfáltica, sabe aquela preta aluminizada Que um lado é prata e o outro lado é preto e gruda. A gente pega aquela de 3 milímetros mesmo, nada demais. Bota assim, ó, protegendo ela quando vai encontrar o nosso cimento. E naquele ponto a gente trabalha com ancoragens. Agora, muito cuidado. Quando você for fazer isso, misturar o steel frame com a construção tradicional, lembra sempre que a estrutura tem que estar tá fixada em um local que tenha concreto maciço. Não pode ser em bloco oco. Se você tiver bloco oco, você tem que quebrar ele, preencher, tá certo. E você tem que fazer a proteção com a manta asfáltica entre dentro. E lembrar também, vamos supor, eu tenho uma faixa dana... E aí ela começa com a alvenaria, aí é que parou o steel frame. Aqui, na junta entre a alvenaria e o steel frame, tem que haver uma junta. Não adianta você querer passar a placa por cima e esconder. Por quê? A alvenaria tradicional, então, ela tem um trabalho térmico muito diferente do steel frame. E o steel frame tem um trabalho, né, de absorção de vento e etc, que é muito diferente da alvenaria. Então, esse ponto, ele vai trincar. Você quiser esconder. Então, assume logo que é uma junta de dilatação, faz uma linhazinha bonitinha, bota aquele silicone colorido bonitíssimo, junta de normal que a gente tem, né, para o céu e silicone pá, que vai funcionar. Entendeu? E vou resumir com duas palavras: parabéns! Então, cuidados, procedimentos possibilitam a união de vários sistemas que você vê por aqui. E se você curtiu, bota aquele like, bota aquela curtida. Se você viu esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e igual essas dicas aqui na Central Steel Frame, você vai estar recebendo várias outras e tudo baseado em estudo, que vê manual, que tá com prática, que pesquisou bastante e a gente sai fazendo, viu? Fica ligado, a gente se vê por aí. Grandes beijos, tchau, tchau.